Hoje, a utilização do drone otimiza os custos correlacionados à segurança patrimonial. Claro, melhorando cada vez mais a inspeção que está sendo realizada dentro do entorno do complexo. Hoje acabamos de concluir mais um curso, é, Pilotagem Tática e Manutenção de Drone. Aprendi de forma prática e segura a pilotagem de drone. E foi muito bom o curso, muito produtivo, aprendendo bastante aí com o pessoal da Drone de garagem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, agradecemos imensamente a CSP, Companhia Fiderúrgica do PESEM e a Cerval também, somos parceiros há muitos anos. E se você quer saber como utilizar o drone como ferramenta principal dentro da segurança patrimonial, se inscreve aqui no nosso canal ou aqui no nosso Instagram. Valeu pessoal, a Drone Garagem está aí com você.